Uou, hora, família, mão saudade, da 30 Ah, bom, tempo sem colar na casa, mano. Primeiro, satisfação. Fazer um baba aqui perante aos irmãos. Você é fraco, mano, seu refrão. Você é PIN, nem código que vai fazer sua promoção. Falou. Diferente, meu irmão, eu faço a rima boa nessa continuação. Você não vem, não pega, porque você não tem dom. Você é muito fraco, parte hoje não vai ter cupom. Então não vem, você é fraco, você é tipo um bônus. O tempo é meu, então me chame aqui de Cronos. Não oh! adianta, você é bônus, até porque batalha é meu palácio e aqui é o meu trono. Oh! 30, 30 ei, segundos, pim, É, assim, ó. é que é assim, meu compadre, O meu pin é diferente Ele não traz a promoção Ele libera todas as mentes Cê sabe, moleque é que... Aqui... O papo é consciente, diferente de você, que não foi inteligente Então chega devagar pra chegar nesse lugar Cê tá ligado, meu parceiro, que não veio pra somar Eu não tô com medo, aqui não tem desespero Pra você é só o um dedo, tipo Padre Quevedo Cê tá ligado, moleque, por aqui eu sou no enredo Cê tá ligado, por aqui eu nunca faço feio Eu nunca faço feio, não tem aqui rodeio Tá ligado, meu parceiro, tá igual cego em tiroteio Uou! Vamos lá, então, para a primeira votação, certo? Barulho para as irmãs do Alvarenga! Uou! Barulho para as irmãs do Pin. Alvarenga! Pin. 1 a 0 Pin, certo? Parece que deu mais vibração para ele. Beleza? Recomece, então, irmão. 30 segundos. Vamos lá, geral! Uou! Uou! Uou, Ei Ei Você tá com o meu irmão Pode ser na sua cidade Por aqui você não vai ter um pingo de liberdade Eu te falo, por aqui exercito a criatividade Tá ligado, meu parceiro Fica aí na humildade pra chegar você tem que saber representar, tá ligado? Então vem na humildade, se põe no seu lugar E o seu lugar hoje vai ser beijar o chão No primeiro round já te trouxe o começo da humilhação Cê sabe, sangue bom, que a gente vem assim segue na intuição É tudo coração, posso tá enferrujado Mas eu nunca vou perder, precisar arrombado. E aí, galera? Vé geral uou, uou, uou, uou. Pode par. Pode pá, aí, aí, aí, ah uh ah -uh. Vamo liber da então Pode pá, que aqui você para Mandou a rima agora, certeza que ela é rara Você é fraco, cisco L Sua mente que tá em caixa, e pra ela Eu desejo PJL Falou, eu chego com respeito na tendão Fazendo um rap bom, que é sempre surreal Pisando um fofo aqui, em cima do instrumental Mas eu piso forte na cara que desse animal aê. Faça o freestyle agora, você não tá na frente. Sabe por que não proceder? Eu sou cego no tiroteio. Se fodeu todos os tiros em você. Oh! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Votação: Barulho para as rimas do Quando vocês acharem que der é terceiro, pode gritar terceiro, tá ligado? Eu espero fazer a votação não, que a gente já facilita o <risos> corre. Então vamos lá família, barulho pro terceiro round! <risos> Bate e volta, Pin começa, sorta <risos> a <vai>, mão DJ! Ei! <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Desse jeito vou assim, cê sabe, não é bacana. O animal aqui se ataca na savana. Cê sabe, meu parceiro, seu produto cupana, vai fazer daquele jeito e vai render na americana. Porque você vem falar de bandido na real. Meu parceiro, nessa cena foi real. Você vem falar de bandido, pode pá Você cê tá iludido, tá jogando GTA É tipo a savana, pode pá Você fala que aqui é a savana, então vou ter que explicar Você é hiena, não proceder Aqui é a savana, eu sou o reião Você tá rindo, ó, de por quê? Não dá pra ser Não é um hiena, matada, com na matata Faço freestyle agora, só rima aqui é barata Sabe porquê eu faço free? É rei leão. Aqui é o lado escuro que eu mato os MCs Chute na bumba, sorrei leão e tô rindo, tipo Timão e pumba Cê tá ligado, meu parceiro, pra dizer, sou Hiena e tô e tô rindo de você. É tipo funquinho, você é fraco, né? Suva, então vai embora, vai ficando no tipo com balapunga. Aquilo ah! não dá por quê? Sai fora, de que agora já acabou seu proceder. Seu proceder, eu te falo por aqui, pega nada. Eu faço tipo uma explosão, com esse bumbo, granada. E a gente... ah! Perdeu hoje a tipe se Ei, pode ir pra, ah, ah. Ai, ai, Aê, aê, aê, ah, aê, ah. Não é assim não, cala a boca, eu faço um fraco Você é lixo e é freguês Até porque agora, você não é chinês Aqui a batalha é tipo xadrez Traz outro MC, faz a filho e pode vir de cada vez Eita danado! Vamos nessa essa batalha, família! Vamos lá, escolha um MC só, certo? E gritem com muita força, beleza? Por ordem de rima, barulho para as rimas do PIN! Alvarega! Confirmando...